Fala pessoal estamos começando mais uma notícia, que por sinal é muito triste, e envolve o ator e cantor Lucas Luco, então, assista o vídeo até o final para entender o que aconteceu com ele, e já aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal, bora pra notícia. Após cair da escada de sua casa há cerca de 4 dias, Lucas Luco compartilhou com seus fãs, novas imagens de como ficaram os machucados em seu rosto, após o ocorrido. Além disso, o cantor comemorou que as lesões estão melhorando. Nos stories do Instagram, ele postou alguns vídeos focando nos machucados do rosto, que foram próximos ao nariz e ao olho direito. De leve, amor? Mostra aí, Tô picando. Saman. De leve. <risos> Só foi um Lucas Luxo. Tô menos estropiado já, brincou. Enquanto filmava o lado direito de seu rosto, é pessoal uma notícia que de início nos preocupa, mas que logo depois nos acalma, graças a Deus está tudo bem com ele. Essa foi a notícia de agora, logo voltaremos com essa e outras notícias, até mais.